Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer esta carteirinha de tecido que tem dois bolsos, onde pode colocar dinheiro, cartões e é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito eu convido em inscrever e ativar o sininho aqui ao lado para quando eu editar um vídeo, vocês receberem uma notificação e ficarem a par dos meus tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos com a medida de 45 por 17 de altura. Este é o tecido principal e este é o tecido do forro. 45 por 17 de altura. O tecido principal... Também é preciso manta R1. A minha já está aqui agregada ao tecido principal. Passei com o ferro de engomar com a temperatura mínima e está colada. Alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas. Alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Depois de colar -o, a manta ao tecido principal... Vou juntar os dois tecidos direito com direito. finetar a parte de cima. Agora vou virar para este lado. Vou juntar para ficar certo. E vou dobrar a meio. Vou fazer aqui um pequeno pique para saber onde é o meio. Assim. Nesta lateral e nesta vou medir de cima para baixo 3 centímetros e de cima para baixo também 3 centímetros e marcar com um alfinete. Esta marcação do meio até aqui fazendo um risco unindo -o. Cortar, agora vou fazer igual deste lado, depois de cortar esta parte, vou à outra lateral, vou à máquina de costura e vou cozer daqui até aqui, rematando início e fim. Depois de cozida vou virar o forro para trás, vou arranjar aqui, se vocês quiserem podem passar a ferro. Colocar mesmo o um forrinho para trás e alfinetar. Vou novamente à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha reta, não é necessário rematar. Já está cozido. Alfinetar aqui a parte de cima, cima que vai ser a alfa. Eu vou medir daqui para baixo, do lado também para baixo, 4 cm e vou marcar com o alfinete. 4 cm e deste lado também, 4 centímetros. Esta parte de baixo que foi cozida anteriormente, eu vou juntar aqui em cima aos 4, que fizemos agora a marcação, assim, colocar aqui a parte de baixo certinha e com a tesoura eu vou colocar por dentro, fechada, para não ter nenhuma dobra e deste lado também pode ser não ficar dobrado esta parte aqui eu vou fazer um pequeno pique e esta também a marcação que eu fiz deste lado e deste puxá-lo para cima junto da marcação aqui assim Pico com a marcação dos quatro e o pico com a marcação dos quatro. Alfinetar. E deste lado também. E esta parte de baixo vou juntar também em cima. Assim. Vou colocar aqui uma molinha. Tirar o alfinete. Deste lado também uma mola agora vou tirar a marcação dos quatro deste lado também este alfinete de cima e vou tirar o forro que está na parte de trás vou desprender aqui o forro vou colocar novamente aqui a mola só para soltar o forro deste lado também Tirei o de trás e puxá-lo para cima. Afinetar na parte de cima. Vou também apanhar o forro aqui deste lado, juntamente com estes. E este aqui também. Vou colocar aqui mais uma molinha. E aqui para ficar certinho, vai ficar assim. Vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura rematando por aqui. Aqui deixo ficar uma abertura mais ou menos três dedos para poder virar. Continuo a cozer rematando também. E vou por aqui até aqui, finalizando aqui também rematando. Já cozi por todo. Deixei ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso. Vou virar para o direito. E vou virar novamente esta parte do bolso. E esta também. Vou passar a ferro. Já passei a ferro. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui a palinha para poder fechar a abertura. Já cozi a palinha. Aproveitei também já coloquei o botão de pressão. E está finalizada. A carteirinha fica com dois bolsos. Que a parte de trás. A medida final é a largura fica com 14,5 e a altura com 9,5